Parafuse com quatro parafusos menores. Então coloque as peças de acabamento e faça o mesmo com o outro braço. Parafuse o mecanismo na parte de baixo do assento utilizando os quatro parafusos grandes. Agora, encaixe a base da cadeira no mecanismo. Pronto! Você já pode utilizar sua cadeira.